fazer o vídeo, mas eu acho que a gente enganou Isso. vocês, né? É, a, bisa, a hum. bisa tava do dói, né? A, ta... a minha Bisa tava internada. É, verdade verdade. Ela voltou ontem. Então agora a gente vai voltar a colocar os vídeos de quarta e sábado. Fala aí pra galerinha. É, a gente vai voltar agora a fazer os vídeos. Aleluia, né, gente? E hoje você vai mostrar o que pra galerinha, As Breno? As contas do meu avô. Vamos começar por onde aqui, hein? Aqui, ó. Onde vocês já estão ganhando. Ah, Ah, que pé de laranja, hum. pé de mão, tem uva e tem maracujá ali. Maracujá. Vamos ver. Vamos mostrar para a galerinha? Hum. Vai mostrando as plantas pra galerinha então. Aqui é de uva, aqui é de uva. Eu acho que aqui é de... De que? Mexerica. Mexerica? Uhum. E aqui? E esse é laranja. E aquele ali Má? esse daí é de? Limão ah. Ah. Galera, voltei Agora a gente vai mostrar A a horta Horta hidrofônica Do meu vô Então é. vamos lá Ó, tem pimenta, ó vou te mostrar, olha a salada a é salada ó, vamos começar por aqui, a horta do Biso aqui. ela tem um galão onde ele conserva a água com os nutrientes né, uhum. ah, porque as plantas precisam de nutrientes, Breno? precisa, Precisa, né, então aqui dentro tem água com nutrientes, né e aí lá dentro tem um motorzinho de aquário uma bomba de aquário que joga a água lá pra cima, é. certo? então a água vai naquele cano lá de cima Daí ela pega essa extensão toda de cano, desce, volta, desce, volta, desce. E aí dentro desses buracos que tem no cano, tem o biso copinho. coloca as mudinhas. E dentro de um copinho. Dentro de um copinho. Com água. Isso, aí a raiz tem que ficar dentro da água. Por quê? E daí ele fez um buraco aqui, aqui embaixo do copo. Pra... Hum. Pra água que tá aqui dentro, ó, tem água aqui dentro Vim aqui e molhar a raiz Hum, que planta é essa aqui, Breno? Jabuticaba? Não, é pimenta É pimenta? Você gosta de pimenta? Não Não gosta? Não Pimenta é bom Sabe por que tá com nutriente? Porque a água tá até vermelha É verdade, ali. a água tá vermelhinha lá, ó São os nutrientes E essa daí é o quê? Pergunta pro Bizo. Ô Bizo! Esse é agrião. Hã? Esse é agrião. Ah, Conhece sim. agrião? Não. O agrião deve se dar melhor porque ele já é mais é, produzido na com água, na água mesmo, né? Ô oh, oh, gente, eu sei de uma coisa, o meu Bizo, ele sempre faz piada. Sempre <risos> eu falo, Bizo, coloca açúcar, ele me dá soco. <risos> Você já apresentou seu biso? Você não vai mostrar seu biso para galerinha? É, biso! Então vamos lá mostrar o que, que o biso está fazendo, vem! Vamos lá! Olha lá meu O que, que o biso está fazendo ali, hein, Breno? Molhando as plantas. Molhando? Pergunta para ele o que, que ele está fazendo. Estamos tirando a, a, a terra daqui dessa, desse... Alface. Desse, aqui onde está as mudinhas, para gente poder tirar a terra... Pra daqui pra frente ela se tornar hidropônica, né? Ela não uhum. vai ser mais é, alimentada pela, na terra, vai ser alimentada pelo Ô gente, sabe por que o Bispo fez isso? Porque ele ama planta, é sério, ele ama. Olha aí as plantas que ele fez. Pendurou que, tudo aqui. Que planta aqui. que é essa daqui, Breno? É planta de planta. É morango, né? Hum, morango. Morango. Tem uns moranguinhos, mostra lá na frente tem uns moranguinhos. Cadê? Vamos achar o um moranguinho aqui, Breno. Cadê? Não, onde é que tem? Por aí. Onde Achei. é que tem o moranguinho? Achei! Cadê? Aqui! Uh, verdade! Um monte de moranguinho, olha! Vai dos moranguinhos. Quem será que vai comer esses moranguinhos? Eu acho que é a Catarina! É, a minha mãe adora! Ó, oh, a Zoé! a Zoé! Dá oi um pra galerinha, Zoé! E seu tá. tio? Você apresentou seu tio? Ai meu tio é o dono da Zoé, o pai da Zoé, eu sou o tio dela! Galera, agora a pergunta que não quero calar. Bicho, como que funciona a hidraponia? E que é? Hidroponia, Eu pensei que era ida. Então, para nós é a gente também ainda não tem conhecimento. Nós estamos é, tentando aprender pela internet, estão acompanhando aqui pessoas que já fazem. E, então nós estamos é a primeira vez nossa, nós estamos aí em experiência, mas a gente acompanhou bastante, vimos diversos vídeos, e estamos aqui, vamos preparar, fizemos um, um sistema, que é o um sistema desses tubos, aonde circula a água, nesse tambor é colocado os nutrientes, e aí agora é, a gente, pra, pra nós, como vamos, nós vamos é, produzir as, as, as mudas. Tem a Não sementinha, vai. mas isso como demora e a gente fica ansioso para ver a, as plantinhas, nós estamos usando essas mudas para a gente antecipar. Mas vamos produzir também, amanhã nós vamos preparar as mudinhas, para nós termos é, aguda própria. Então quer dizer que aqui também vai ter um berçário para pra, as plantas? Um berçário para pra, as mudinhas. Vai ter um berçário onde vai ser plantado. Elas são bebê? Elas são bebê, vão ser bebê. É ser uma bebê. sementinha ainda vai nascer o bebê. Ainda vai nascer. Da sementinha vai nascer um brotinho. Isso, essa é a pergunta mais curiosa que eu vou falar para você. Você gosta mais de construir ou de plantar? Eu acho que, é ah, eu acho que é, são diferentes, né? São diferentes. É atividade, mas ah, eu adoro muito as plantas, eu gosto muito da natureza. Tanto é que tem. É que a gente, como agora, para mim foi. Para nós foi uma novidade e uma, uma, uma satisfação de, ter, de ver esse sistema que a gente não conhecia. Não tendo terra, nós temos a, o recurso de fazer com, sem ocupar muito espaço na nossa própria laje que nós temos. Então a gente só nessa, nesses quatro tubos aí, comporta mais ou menos 96 pés de planta. Então a gente vamos preparar, vamos colocar 25 alface, para a gente começarmos e vamos colocar o morango, aí temos um pé de couve, um pé de pimenta, um pé de agrião, um pé de salsa. Com pé de pimenta de pimenta, de coejo, é é coentro e de beterraba também. Qual, mas qual planta que você mais gosta daqui? Olha, daqui a Bem. gente está tá muito acostumado com alface, né? que é, uma, é uma, uma verdura que faz parte do dia, do dia a dia da gente. E a gente é, vamos tentar é, usar mais os vegetais, plantas, do, do, do que. Pra a gente ter uma alimentação mais sadia, né? Pede pro Biso agora mostrar pra você como é que é o funcionamento, como que ele montou essa hidroponia na parede. Você já viu planta nascer na parede, assim, dentro do cano? Lembrando, O hum. que, que você acha? Você acha que vai dar certo Só isso? Vocês viram que eu vi onde você. Quando você, eu falei pra você é, colocar meu, o, o meu Xbox, vocês estavam entrando um vídeo, mas eu não vi. Tá bom então. Agora pede pro Bizo então te mostrar como é que ele montou essa estrutura. Então, o sistema é esse. Aqui é o que nós compram, compramos o um tubo de esgoto de 100 milímetros, ou 4 polegadas, que é a mesma coisa. Aí a gente faz essa, esse escuro, tem que ser esse escuro é, usado com uma broca de, que dá a medida desse copinho, né, para que a gente usa uma, um copo de água descartado, e ele confere que dá certinho para onde a gente vai colocar... Depois a muda, a gente se coloca esse copo que é para a água não levar embora a muda pequenininha, enquanto não tiver desenvolvida a planta. Aí, o sistema é esse, a gente deixa... Nós, nós usamos, pode usar dois ou três, nós usamos ele como espaço aqui é suficiente, a barra de 6 metros, aqui uma redução para duas polegadas, lá um cotovelo também, dois cotovelos de, de quatro polegadas também, Faz, vem para cá, faz, ela faz essa.. Tem que ter um caimento, né? Tem que ter um pequeno caimento que é para água vir não parar. Por, por, por gravidade. Ela sobe na boca a bomba e desce por gravidade. Não, e ela isso... sobe como? É uma bomba o quê? De, é uma é um... bomba de, de, de aquário. Mas né? isso essa daí aqui... não é um cano, deu um. Hum. Então, é, é um cano, esse cano é um cano de escoto. Nós pintamos ele porque, é, segundo a gente viu na internet e tal, o, o cano branco, ele tem mais facilidade de criar algumas algas, né? Então, por isso, a gente pintou ele, pra, porque diz que o, branco, o cano branco é que é, tem mais facilidade para criar algas. E, esse suporte, é, nós fizemos assim, porque... É interessante deixar ele um pouquinho longe da parede para que depois a planta não fique apertando na parede, não fique encostada na parede. Por causa do calor também. Então esse, esse suporte que ele fez foi o, foi o tio César, né? Ele tem máquina de solda e tal, então fez esse suporte. Tem pessoas que é, usa parafusar direto na parede. Nós preferimos isso para não ficar encostado. É mais aconselhável que desencoste da parede. E os copinhos são feitos uns, uns cortes no copinho para água entrar dentro? Você corta o fundo que é para passagem da raiz, né? Corta hum. o fundo dele e faz umas aberturas para que a água circule, porque é, o interessante aqui é que a água é, ele vai ser alimentado só pela água mesmo, pelos ingredientes que tem na água, né? Ô gente, eu moro, eu vim só passear aqui para pra vir aqui. Mas, eu moro em Floripa, e lá em Floripa a gente tava vendo uma casa e tem um monte de pé de limoeiro. Eu ia falar, eu falei pra minha mãe, nossa, eu acho que o, o Bis ia adorar esse lugar. <risos> Foi mesmo, eu lembro. É, porque o Bis gosta de, de plantas, né? Ele gosta tanto de planta. E quais são eu... essas plantas que você tá colocando aqui, vô? Isso daqui é o quê? Então, esse, esse é couve. Esse é esse é salsinha, sim. Sim. esse aqui é quento sim. esse aqui é beterraba, é um pé de beterraba. beterraba. Aqui, a, a intenção aqui não é tanto de, de, de comer a beterraba, mas sim as folhas da beterraba. E é, tem, são, são folhas que tem também bastante comestível. vitamina, é comestível, é? é muito boa. É tanto boa quanto a beterraba é? em si. Dá pra usar como salada, tranquilamente. Esse daqui é a pimenta. É, esse é a pimenta, que aí quem, quem gosta muito da, da, da pimenta é seu pai. né É. Tem então, <risos> aqui um pezinho de pimenta. O pai gosta da pimentinha. Aí temos o agrião. né E agora estamos preparando o alface, que vai ter uma quantidade de, de 25 pezinhos de alface. Ô, gente. A gente espera daqui umas três semanas já estar tá comendo alface. Ah. É. Ô, gente, vem com o não, ele gosta tanto de planta que tem até cacto. Cacto? <risos> Não é cacto, isso é. é babosa. Isso é babosa. Ah, é babosa. é babosa. Babosa, que é, é uma planta é medicinal, básica. né? É, a Biza passa, passa na perna. A Biza passa na perna, porque ela é uma planta, ela tem diversas utilidades. Dizem que é bom para o estômago, ela é anti-inflamatória, é, é, tem, muita, tem muita utilidade, pra, é muito bom. Você coloca alguma coisa nessa água, Vô? Sim, tem os ingredientes que, é, que, é, que a gente compra. Só que temos que comprar pela internet, por aqui a gente não encontra para vender. Agora as são ruas, aqui, né? são nutrientes, pelos... Os nutrientes tem que o comprar pela internet. Tem comprado, mas tem orientação. Você compra pela internet. E a, as mudinhas também, depois elas são preparadas nessa espuma. É própria, que é essa espuma aqui, ó. Ah. Aqui é onde... Isso aqui é onde prepara. Elas já, elas já vêm. E essa aqui é de um por um, ó. É para Não precisa ser grande, porque a sementinha é pequena. Cada... desse aqui, você vai desmontar ela, vai sair um, quadra, um quadrinho, ó. Cada, cada quadrinho desse aqui... Aí você vai destacando ele. Cada quadrinho é uma sementinha. Você tem que colocar numa bandeja... Essa, ela, ela vai é, sugar a água, né? Porque a, as sementes elas são é, germinadas com a água, não tem nada a ver com a terra. Então, é que se você pôr na terra e não, e não molhar bastante, ela não vai germinar. Então, para que ela germine, ela tem que estar na água. Então, não é necessário a terra para ela germinar. Então, né, nessa espuma, já são é uma espuma própria. Ela pode ser também no algodão, pode ser em qualquer coisa que conserve a umidade para que a. a, a então sementinha quer dizer vim. que daqui uma semana o senhor já vai estar tá cultivando, a, vai ter um berçário aqui e vai cultivar aqui as Isso, sementinhas? Daqui a, Não vai precisar mais comprar muda. Para nós é a primeira vez, mas é, segundo o que a gente vem é, acompanhando aí a teoria do, dos colegas aí, é, é, numa semana já vai estar tá as folhinhas começando a. Aparecer as folhinhas aí Agora a, a pergunta principal O Breno vai comer os legumes e as verduras ou não? Então, isso aí é que ele vai ter que dar valor Pra, pra esse trabalho que nós temos E, e comer, porque senão não, não, não teria razão da gente fazer Não é? E aí, Breno? <risos> hum? tá Deixa tendo... é. eu, como, eu também? Tá tendo rebuliço aí? Vai ter que comer, porque... Como nós vamos fazer tudo isso se não voltar no começo? Calma, aí. calma. Eu primeiro vou falar um negócio. Babosa não é baba de verdade. É um creme gente, que passa na... quando tá doente. Tipo a minha bisa. Ela passa a babosa, ela corta, daí tem creme dentro. É cicatrizante, então, né? A babosa? É. Então tá bom. Então dá tchau pra galerinha. Calma, fala pro biso. Ah. A babosa tem um espinho, mas ela tira o um espinho que tá do lado Ah, senão se ela passar com o espinho vai machucar toda a perna, né? Nossa, vai piorar Então você e o Biso agora dá tchau pra galerinha Tchau, galera Tchau, Vocês assim canal que, assim da que joinha. as plantinhas começarem a desenvolver Nós temos a nossa experiência, a gente vai... Ah, sim Ô, Breno, então a gente vai ter que voltar com o vídeo na semana que vem para mostrar o berçário do Biso as plantinhas nascendo e se desenvolvendo, o que você acha? Ó, oh, eu vou, eu prometo que eu não vou comer as Eu ia falar que eu prometo vou comer com a fome, mas não. Gente, se inscreve no canal, dá like. Ó, oh, eu tenho, eu não tenho um rede social, mas eu tenho um Facebook. abaixo o Facebook meu. Nossa, esse... pode, pode, botão de like. Tchau, galera. Falou.